Bom, a nossa mesa hoje aqui no Congresso discutiu um pouco a visão que a juventude tem, as visões que a juventude tem hoje em dia sobre a questão da AIDS. Né? E a gente contextualizou isso mostrando três momentos históricos. Né? Uma pessoa que se infectou há 30 anos, uma pessoa que se infectou há cerca de 15 anos e um jovem que recentemente se infectou. E a gente mostrou como tem mudado e o que não mudou né, é, na relação que o jovem tem com essa fase, na relação que o jovem tem com o diagnóstico, na relação que o jovem tem com a perspectiva de vida depois de um diagnóstico de HIV há 30 anos, há 15 anos e hoje em dia. Então, nesse sentido, a gente trouxe uma discussão bastante atual, bastante bacana, e acho que a gente pode comparar momentos históricos distintos. Bom, então, esse foi o, o, o debate à mesa hoje. E é, eu acho que, nesse momento, eu acho que essa é uma discussão fundamental, porque a gente sabe que a questão do diagnóstico, do tratamento... Né, e da possibilidade de adesão a esse tratamento, aderência a esse tratamento, são fundamentais. Né? A gente sabe que quanto antes for feito o diagnóstico, quanto for antes iniciado o tratamento, né, melhor para a pessoa né, e melhor também do ponto de vista da prevenção. Então, acho que é fundamental essa questão do acesso e da possibilidade de tratamento para todas as pessoas que são, que são soropositivas. É isso aí.